Ah, então é, é você, né? Então, é, então você é o pai do Deco. Oi. Minha nossa senhora, Mataram uma tina. seria melhor ligar pra uma ambulância e pedir uma ajuda? Não, não se preocupa, não precisa. Calma, ela só tá... assustada, né? O baque foi grande, né? Por tudo que você disse. Desculpa, eu não queria causar nada disso. Mas vem cá, ela é meu pai? Ei, calma, a gente vai conversar e vai entender tudo. Mas eu assim... Eu mesmo não, não consigo imaginar. Meu Deus, a Tina! Pai! Tudo bem que... Pode acontecer. Eu mesmo nem me lembrava que ela se chamava Paulo Roberto. Na verdade, acho que nem ela tá tão acostumada com todo mundo chamando de... Tina! Olha só, tio. Eu, eu não vou morar com essa coisa, não, tá? Ixi, olha oh. respeito. Muito cuidado com o que você fala, hein? Você já é um adulto. Você tem que, que saber receber a vida da maneira com que, com que ela se apresenta pra você. É, a gente vai conversar e vai resolver tudo agora. Exatamente. E vou te falar, viu? Vai ser divertidíssimo morar com a Tina. Eu mesmo não moro nessa casa. Eu só fico aqui de vez em quando, quando as coisas lá em Marechal, aonde eu moro, não vão tão bem. É, mas assim, vai ser divertido. A Tina é uma pessoa maravilhosa. Que é divertido, talvez, pra você. eu não sei, pra ela, né? Tina, Tina, Tina acorda. Tina, fala comigo. Ai, graças a Deus, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tina, eu tô aqui. Minhas costas, tá calma. Tá doendo muito, calma. tá doendo muito. Calma, calma, T tira, claro, você caiu, você caiu, caiu no chão que nem uma checa. tive um pesadelo, bicho. Pesadelo? Não tive. Que pesadelo? Que eu era pai, que vinha gente falar comigo e é, que... Não, pesadelo. qual então, eu... porque, é teu um pesadelo? Então, olha! Esse é o pesadelo? Que eu era pai! É... Não é possível o um negócio desse, ai, meu Deus do céu, não doendo Eu acho que é possível sentir, assim. né? Por quê? É. Porque o pesadelo ainda tá aqui. Ah, puta que pariu. É, e... A gente precisa conversar, né? Precisa. Precisa. <risos> ai. Vamos levantar então. Peraí. Deixa eu me levantar. Ajuda ela, gente. Acorde. Ai, ai, ajuda, ajuda. Tina, calma. Calma, Tina, calma. Calma que você que se machucou, pelo amor de Deus. Calma. Ai. Você tá bem mesmo, Tina? Acho que eu tô. Tá, tá bem? bem, deixa eu ver. Tá com curso, tô é Eu tô ouvindo, não. Mas que bom, eu tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo tudo. Calma. Olha só. Oi. Pega uma água pra mim e é, dá licença é. pra gente, que a gente precisa conversar. Não, mas é porque eu gosto de uma fofoca. Deixa eu ficar aqui no meu. amigo. Dá licença. Eu fico sem falar nada. Ah, vai pra cozinha, Renê! Eu já volto, qualquer coisa. Os cavalinhos aceitam um cafezinho, alguma coisa? Não, obrigado. Não, obrigado. Ah, eu já volto com a sua água. Tá bem mesmo? Se, se, se precisar de alguma coisa, grita. Ah, só precisa de ajuda pra ninguém levantar aqui. Com a minha vida. Ai, me Gente... Eu tô ainda sem acreditar, eu e a Angela, a gente era tipo carne e unha, a gente botou a lapa para baixo na época que a gente andava junto. Eu não entendo por que, que ela não teria me contado nada esse tempo todo. É. Assim, ó, ela escreveu essa carta aqui e ela me autorizou a ler antes de te entregar. Essa carta aqui explica muita coisa. uma pessoa como ela vai fazer falta, sabia? Depois você me fala onde ela foi sepultada direitinho, porque eu faço questão de levar as flores lá pra ela. Eu senti muita falta dela, eu já sentia, né? Agora então, sem saber que eu não posso mais falar com ela. Eu te falo sim, mando uma mensagem, deixo tudo anotado, e ela vai ficar muito feliz com esse gesto. Tá? É, como diz aí na carta, né, essa noite tão especial que vocês viveram, Deixou esse fruto aqui. Tá aqui, ó. Vinte e poucos anos. Bonito, inteligente, teimoso. Mas tá aqui. Nossa. Eu ainda tô em choque. Cuidado pra essa unha não entrar no seu olho. Acho que tá muito perto assim. Não, não. Ah, fica tranquilo, tá? Isso não é um adeus. Eu volto pra te buscar. Me dá só uns meses pra resolver tudo lá. Tá bom? Demora não, tá, tio? Pode deixar dela. <risos> Pode ficar te preocupado porque ele não vai ficar sem teto. A partir de agora eu vou cuidar dele, vou ficar de olho. Enquanto você não estiver aqui, eu estarei. Estarei por ele. Pode ter certeza disso. Posso confiar em você? Absoluta. De acordo, então. Se você quiser ligar também, pode ligar, me deixa os seus contatos de onde você estiver. Sim, sim, claro. Porque se ele precisar de você, vocês já se conhecem, né? Tá. tá aqui, ó. Os contatos do hotel, do trabalho. Tá. Tá? Só qualquer coisa que precisar, é só ligar, mas fica tranquilo que eu vou ligar todo dia aqui pra falar com esse cara. Hum, tá? Valeu, mentira. Agora realmente eu preciso ir. Tá bom. Tá? Vai com Deus. Boa viagem. Obrigado. Pode ficar tranquilo. Eu tô muito feliz de ter conseguido realizar esse último desejo da minha irmã. Então eu vou nessa. Fiquem bem, tá? Tchau. Fica bem, tá? Eu volto pra te buscar. Deixa. Tchau. Tchau. Tchau. É. Agora somos só... Nós dois. Yeah. Gina! Gina! Renê, A tirana potevinho pediu que eu viesse no lugar dela. E tinha que me receber assim? Então, hoje eu vou te oferecer um drink, barman. Só que eu vou ser o seu drink. E se você quiser, você pode me tomar todinho. Aqui? Exatamente Safada. Ai, o que foi, Tina? Meu Deus do céu, nossa! Justamente na hora da chuva dourada, o que foi? Olha só, cancela ainda ida da boate pra receber o fornecedor de bebida. Faz, falar lá, pro meu... pra aquele... Aí. Seu filho? Bicho, eu te proíbo de você comentar isso com alguém, tá? E dá um jeito, eu não tenho a menor condição de receber esse fornecedor, eu tenho que ir pro banco sua aí pra conseguir essa visita, me ajuda, bicho. Claro, né? Afinal de contas, o que é que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Pode deixar que os fornecedores, eu mesmo ligo pro John e peço pra ele receber. Ele tá na boate mesmo. Tá bem. Como é que ele tá na boate, bicho? Eu sei. É, eu... eu... eu... lá, Tina. palpite. Vai, amor. Vai, vai pro, pro banco e e volta em dinheiro, tá? Tá. Mas vai pra sala. Eu tô indo. que eu tava quase ejaculando. Ela me me tira do transe pra eu poder ser babá. Francamente, hein, papai? Meu filho, pode sentar. Não paga, não, viu? Não, hum, tá tudo bem, obrigado. Então coloca pelo menos a sua mochila no chão. Sua mochila pesada. Não, tá pesada não. Olha só, eu sei que é uma coisa muito louca, né? Tudo isso que tá acontecendo. E se fosse comigo, com certeza eu também ficaria com essa cara estranha. Mas calma, já já o tempo coloca tudo no seu devido lugar. O tempo. Tá com fome? É te falar que eu tô um pouco. E quer comer um. um pão com queijo, um copo de leite? Não, não se preocupa não, eu como qualquer coisa. <risos> Prazer, qualquer coisa. Para, menino, fica me olhando com esse jeito, me cobiçando. Que isso? A cozinha é por ali, pode ir. Vamos comer alguma coisa. Ah, tá, pode ser longe A cozinha fica ali. Tá. Lá! E se me chamar de ti, eu juro que eu enveneno a sua comida. Ai. Fica tranquila Tá bom, eu recebo com o maior prazer. O René tinha me avisado que ele viria. É, e o, e o Heron acabou pedindo pra chegar um pouquinho mais cedo, que ele tinha uma coreografia nova pra ensaiar. Eu achei que eu pudesse ajudar, né? Tá bom, fica tranquilo. Eu aguardo vocês mais tarde, tá? Tchau! Que bom que você veio aí, cara. Fico mal mesmo se tu não vir Mas não me conhece mesmo, né? eu disse que viria Eis-me aqui, eu sou homem de palavra hum. Vocês estão vendo mais uma, né? Aqui, vamos pegar o som comigo, me ajuda Preciso ensaiar uma música que o meu amigo mixou pra mim e tal Ele manja de música O se agora Cara, eu podia jurar você tava no exterior pelo tempo que eu não te encontro. Ai, Lianos, como se fosse fácil sair desse país, né? Meu pingo tô preso aqui. Tá, mas e o cara é riquíssimo que tava apaixonado por você de quatro? Narcísio, ainda estamos na mesma. Né? Ah, filho, ele não te ajuda? Ajuda, em muito, tá? A Tina é que não pode saber. Inclusive, nas minhas folgas eu vou lá, encontro ele. Tá, mas ele não tinha planos pra te assumir? Mudou? O divórcio não saiu, Linus. Ai. Tá indo a passos lentos. Assim, ele me falou que tá com o advogado, que tá na justiça, não tem por que ele emitir pra mim. Essa semana, ele me disse que quer me encontrar. Eu acredito que seja pra contar que o divórcio saiu, vai. Será? Ah, eu espero que seja. Inclusive, assim, fiquei sabendo, né? Ele comprou um apartamento na Zona Sul Para e pensa A mulher fica na mansão E sai do apartamento Morar com quem, né? Caralho, Paula para quedas morando na Zona Sul, meu amor. De frente pro mar. Eu vou ficar um nojo, Linus. Tá certíssima, amiga. Mas você merece esse glamour, né? Chega de ficar aguentando esses velhos com sudo, com bafo, dentadura, nojento, ai, tocando na gente. Ah, por favor, né? Não, você merece. Quero só ver, hein? Se vai me chamar para aquele café das 5 depois no arcoador. Ah, pode apostar aqui sim, vai. Mas olha só, se foi isso mesmo, eu apareço naquela boate, olho pra aquela cara feia da Tina <risos> e digo que nunca mais eu fiz o tá? Ai Paula, tadinha da Tina, ela te ajudou muito. Me ajudou muito e eu ajudei muito mais, tá? Ela pega todo o meu dinheiro e todos os meus programas, meu corpo tá cansado de ser explorado, Linus. Ai, a Tina sempre foi um olho grande pra dinheiro mesmo. E você sabe por quê, né? Ela não pode mais fazer programa. Quem é que vai querer comer uma mulher que nem é mulher? Velha, acabada, feia. Credo, Paula. Ah, falei. Meu Deus. Tadinha, eu não quero saber o que você fala de mim pelas costas. Ah, de você só falo bem, você não me explora. <risos> Ih! Ó, oh, peraí, mensagem. É a Tina, é a Tina. Olha, essa mulher ela tem ouvidos pelo Rio de Janeiro inteiro, hein? Não é a Tina, não. É muito melhor. É Tarcísio, Linos. Tarcísio. Querendo me ver hoje à noite em frente a um apartamento, de frente para a praia. Ai, Linos, lindo. Eu posso com isso? Com certeza que ele vai estar tá lá com o meu anel, a chave do apartamento. É hoje que eu saio dessa vida. Ai, eu tô toda arrepiada, Ai, amiga. Tão... Cara, você merece muito. <risos> já deu certo. Já deu eu. certo. Olha aqui. Pega todos os teus sonhos. Coloca na bagagem pra é. esse encontro. Esse bofe já é teu. Lindo. Antes disso, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Naquela boate. Olhar pra cara da Tina e falar que ela nunca mais vai ver meu roxinho lá. Ah. Azul. Isso! Come, come, meu filho! Pode comer, porque graças a Deus Comida aqui na casa da Tina é uma coisa que nunca faltou Ela... Ela passa uns perrengues, é muito jogo de cintura, ela rebola no final de todo mês. Mas graças a Deus sempre tem comida na, na mesa. Graças ao bom menino Jesus. Desde quando ele é ela? É... Ah, não, não sei. Eu nem me lembro da, da Tina ser ele. Quando eu a conheci ela já era Tina Fantástica. Era assim que era o nome dela. Era como ela se apresentava nas boates no passado. E olha, as pessoas faziam fila na porta pra assistir, viu? O show dela era maravilhoso, disputado. Ela era digna de Oscar. As pessoas nunca olham atravessado assim pra ela na rua, vestida desse jeito. Ah, olham. Só que pessoas alegres como nós, elas... Elas têm anjos protetores A gente sai na rua, assim, os anjinhos, eles vão afastando qualquer olhar E se as pessoas olham, eles não deixam a gente se abalar E aí a gente estufa o peito, joga o popozão pra trás e anda de cabeça erguida É mais ou menos assim, até porque quando as pessoas estão nos olhando A gente anda muito melhor, na verdade, porque a gente sabe que está sendo visto Você é engraçado, Samir Eu sou o Renê eu sou o fiel escudeiro e braço direito da Tina. Você vai ver. Ela... Ela é... Desse jeito que você não está acostumado, mas ela tem um coração gigante. Você aceita mais bebida? Não, não, tá bem. Eu só queria um banho agora, pode ser? Ah, o banheiro é logo ali. Em frente à porta da cozinha, do outro lado do corredor. Você vai encontrar toalhas macias, cheirosas e felpudas do armário debaixo da pia. Pode tomar o seu banho, porque enquanto isso eu vou ligar pra Tina e vou tentar descobrir aonde a maluca se enfiou. Que até agora não deu notícia, meu Deus. Pode deixar que eu não demoro não, tá? Pode demorar o tempo que você quiser, bebê. Afinal de contas, a casa é sua. Ah. E cadê a Tina que não liga? Não dá um sinal de fumaça, meu Deus do céu. Será que ela não sabe que... Tô ovulando de ansiedade? Cadê meu celular pra ajudar? Meu Deus, vamos ver se agora ela pelo menos... Minha... Ah, gente, eu já tava aqui agoniado, aflito, sem notícia sua. E aí, me conta, como é que foi lá? Nada. Mentira, sério? Por quê? Por quê? Pelo mesmo de sempre, alegaram que eu não tenho salário fixo, que eu não tenho comprovação de renda e que a movimentação da boate não serve pra uma comprovação de renda. E agora? E agora? E agora nós vamos trabalhar. Não tem o que fazer. Montenegro recebe a parte dele agora e semana que vem eu pago o restante. E o aluguel? Seu Madruga não ficou 14 meses sem pagar aluguel? O que, que tem no dv 3 Eu juro, Tina, eu juro que se eu tivesse esse dinheiro eu nem te emprestava, eu te dava. Eu sei. Cadê o. Como é que é o nome dele mesmo? Deco? Vulgo, seu filho? Filho. Eu a essa altura. Mãe. Quem imaginou, né? Um filho desse caindo de paraquedas. Mas enfim, cadê ele? Ele... ele comeu, comeu até muito bem e agora tá... tá tomando banho. Eu tava pensando, Tina, e se a gente pegar e transformar o quarto de figurinos num quartinho pra ele? Não, melhor não. Aquilo vai demorar semanas pra gente organizar. Ele fica no meu quarto, enquanto isso eu fico aqui pelo sofá mesmo e a senhora quando vier é colchão no chão. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, é impressionante. Eu bem que poderia dormir na cama ao lado dele, eu tomo feito pedra mesmo. Tá boa, né, bicha? Até parece. Senhora da em pingo d'água. Eu preciso que a senhora vá para o boate, abra tudo, faça tudo funcionando plenamente. Eu vou ter então uma conversa com esse rapaz. Apesar de carregar o título de meu filho, ele ainda é um estranho e um estranho que vai ficar aqui enquanto a gente trabalha. Você não acha melhor eu ficar e, e, e ajudar o seu filho essa noite? Não. Você é mais útil pra mim lá do que aqui. Tá. Então... Então eu vou e você fica em casa e resolve os seus assuntos. Deixa que eu assuma a responsabilidade por essa noite. Obrigada. Mas eu também vou passar lá. Não vou ficar aqui muito tempo, não. É só o tempo de eu chamar ele pra conversar, colocar tudo certinho. E depois eu vou pra lá. Eu preciso trabalhar. Eu só preciso que a senhora seja pontual com o show da drag, faça o Heron chegar no palco na hora certinha e faça tudo funcionando na maior paz possível. Posso contar com você, amigo? Claro. Eu passo em casa, tomo um banho, me arrumo e vou voando pra bote. Ó, oh, e nada de levar os meninos pro quarto, hein? Que isso, Tina? Que absurdo! São eles que me arrastam pro quarto. Eu tento me fazer de difícil, mas isso dá muito trabalho, então eu tento... Acho melhor ser fácil. Uma vagabunda mesmo, hein? Aqui, acha a Paula pra mim. Eu mandei mensagem pra ela que ela tem dois programas hoje. Mandei tudo escritinho, tudo bonitinho. Ela não me respondeu até agora. Mas eu sei que ela chega na boate mais cedo. Deixa comigo, chefinha. Eu te espero na boate mais tarde, tá viu? Certo, então, qualquer coisa me liga. Ou melhor, não liga, resolva. Ah, deixa comigo. Beijinhos, amadinha. Beijos, amor. Tchau. Tchau. Ai, esse sapato. Que eu botei pra fazer uma presença não adiantou de nada. Oi. Oi, eu. Eu só queria saber onde eu coloco a roupa suja. É, tem um cesto de roupa suja do lado da máquina de lavar, pode colocar lá. Tá bom, obrigado. É, Deco, é, quando você colocar a roupa, vem aqui pra sala, vamos conversar. Eu acho que a gente precisa ter essa conversa de pai e filho, né?